Oi, irmão, sabe que eu tenho orado e jejuado pelos pobres. — E por que é que você está me contando isso? — Ah, é só para você saber que eu decidi ser um cristão praticante. Jesus disse que se quisermos ser recompensados por ele, temos que ser praticantes da justiça dele em secreto, pois a esses o Pai vê e recompensa. Aquele que pratica sua justiça diante dos homens para se vangloriar já recebeu a sua recompensa. Hoje vamos falar a respeito do cuidado com pessoas necessitadas. No último vídeo, vimos que Jesus apresentou estas três necessidades básicas, o que comer, beber e vestir. Essa é uma importante referência para sabermos como devemos ajudar pessoas carentes, quanto à fome, a sede e o frio. Ô irmão, esses expedientes ficam pedindo pão, mas não querem trabalhar. Tem aquele ditado que diz que a gente não tem que dar peixe, temos que ensinar eles a pescar. Se isso fosse verdade, então Jesus errou quando multiplicou os pães e os peixes para dar para as pessoas. Mas irmão, se eu ficar dividindo tudo que eu tenho com as pessoas, aí não vai sobrar nada para mim e para os meus filhos. Jesus ensinou que aquele que ficar querendo guardar as coisas vai acabar perdendo o que tem. Na multiplicação de peixes, Jesus deu a dica que é dividindo o que se multiplica. Não adianta responder para um necessitado que ele precisa trabalhar e usar isso como argumento para não ajudá-lo. Se um mendigo fosse capacitado profissionalmente e cheio de boa vontade, provavelmente as oportunidades de trabalho chegariam até ele e ele não estaria passando necessidade. Mas a gente deveria ajudar as pessoas espiritualmente ou fisicamente? Devemos compartilhar a palavra com todos e ajudar os necessitados nas suas necessidades básicas até que aprendam a colocar o reino de Deus e a justiça dEle em primeiro lugar. Pois a partir desse ponto já vão estar sob a palavra de Jesus, de que serão supridos com o que comer, beber e vestir. — Ô irmão, você sabe que eu estou passando necessidade? — Como eu posso te ajudar? — A minha TV quebrou e agora não consigo mais assistir a novela. Você não pode comprar uma outra TV para mim? — Isso não me parece ser uma necessidade de verdade. — Se você não quiser me dar, tudo bem. Mas então deixe-me morar na sua casa? Jesus disse que ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça. E isso sugere que ter uma casa também não se trata de uma necessidade básica. Jesus não trata como necessidades básicas, moradia, eletrodomésticos, eletrônicos, transporte, escolarização, emprego registrado ou dinheiro. Portanto, é discutível se essas coisas deveriam estar enquadradas como esmolas. Devemos ajudar as pessoas com aquilo que elas precisam, não com aquilo que elas pensam que precisam ou com aquilo que elas invejam de seus vizinhos. Se ficamos ocupados ajudando as pessoas com coisas que vão além do que comer, beber e vestir, isso pode desviar tempo e recursos que deveriam ser destinados para pessoas que são realmente necessitadas. Devemos dividir o que temos uns com os outros, mas não existe uma prioridade de atendimento com relação a pedidos de televisão, celular, creme de cabelo, aluguel ou pagamento de dívidas. Também incluo nessa lista, cigarro, cerveja, café, açúcar e outras substâncias que geram dependência química ao invés de alimentar as pessoas. Eu concordo irmão, assistência social é tudo. Um cristão de verdade deveria estar sempre na luta para resolver a fome no mundo. Não exagera, Jesus não nos chamou para sermos ativistas sociais. Quando Judas reforçou esse slogan do bom religioso que ajuda os pobres, Jesus deu uma cortada neste foco, dizendo que sempre existirão outros pobres. É por isso que ministrar o pão da palavra é mais importante do que ministrar o pão físico. Por que, é que Deus permite que as pessoas vivam nessa desgraça de fome e pobreza? Mude a sua mentalidade, os pobres não são desgraçados. Pelo contrário, Jesus disse, Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Também disse, Ai de vocês os ricos, porque já receberam a sua consolação. Como podemos sair do grupo que estão sob os ais e nos tornar bem-aventurados? Uma alternativa seria vivemos como a igreja primitiva, compartilhando ou doando os nossos bens materiais. No próximo vídeo, vamos continuar falando a respeito do tema amor às riquezas. Só que dentro do controverso assunto sobre dízimos. Falou.